Ei, hey, para de trabalhar agora mesmo e comece a ganhar dinheiro rápido e muito dinheiro Mas calma, não estou dizendo para você pedir demissão do teu trabalho Não estou falando para você é, demitir todos os teus é, empregados Porque eu sei, eu sei, Leandro, mas como que eu vou parar de trabalhar Se eu tenho conta de água, luz, telefone, aluguel, é, escola para pagar faculdade, PVA, gasolina Nossa, calma não faça isso, tá bom? Não pelo menos antes de assistir todo esse vídeo e ver se ele faz sentido para você. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva aí no meu canal, clica no sininho, porque eu vou ter muito conteúdo, muito bacana para você, que vai te ajudar muito a desenvolver novas habilidades, tanto de internet marketing, tanto de mentalidade, ok? Mas vamos lá. É, não quero que você peça demissão do seu trabalho, não. Eu quero que você entenda duas coisas. Um. Pare de trabalhar O que é parar de trabalhar? Mudar a mentalidade Eu pelo menos não concordo com essa coisa de Hard work, trabalhe duro, forte Isso não faz nenhum sentido para mim Sabe por quê? Porque se isso fosse verdade, a maioria das pessoas eram ricas Porque a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil Elas trabalham muito duro tem pessoas que acordam às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e dormem às 10, 11, 1 hora da manhã. dorme muito pouco, trabalham muito e ganham muito pouco. Então esse negócio que quem trabalha ganha dinheiro, não sei aonde. Agora eu descobri uma coisa, que quem é produtivo ganha muito dinheiro. Pessoas altamente produtivas ganham muito dinheiro. O que, que eu quero falar com isso? Por... Por exemplo, você pode estar trabalhando tradicional 8 horas por dia sem nenhum problema, isso é bom, paga as contas, é ótimo. Mas você pode aproveitar outros blocos de tempo e transformar em blocos de produtividade para você ganhar mais dinheiro. Por exemplo, você pode usar uma ou duas horas por dia para desenvolver novas habilidades rápidas de internet vender vender infoprodutos, que é o que eu faço, e ganhar mais dinheiro. Você pode também é, desenvolver habilidades de de liderança, trabalhar com marketing de relacionamento e ganhar mais dinheiro, que você pode fazer em tempo parcial, ok? Então são algumas formas aí de você ganhar mais dinheiro, é sendo mais produtivos. E outra coisa que eu achei muito interessante, que eu uso para mim, eu substituí essa palavra de trabalhar duro, sim, por produtividade, e as pessoas me perguntam, Leandro, no que que você trabalha, o que, que você faz, e eu fico até meio com vergonha de falar a verdade, porque na, na verdade, a resposta ela é muito simples. Eu não trabalho, eu vivo a vida. A vida é uma só. Então, é, todas as atividades que eu faço, eu faço... É... Pensando que aquele momento é o único momento, é o momento da minha vida que ele vai passar. Eu não sei se isso faz sentido para você. Se isso faz sentido para você, comenta aí no, no YouTube. Eu quero conversar com você. Faz sentido? Faz sentido? Comenta aí se faz sentido. Mas assim faz sentido, realmente eu preciso começar a viver mais a minha vida e parar com essa função de trabalhar duro. É trabalhar duro, aquela coisa chata. Não, não, não, não. Comece a viver melhor. Comece a, a se relacionar melhor no teu ambiente de trabalho com os teus colegas. Sorria mais mais, escute mais, viva mais, compreenda mais, compartilhe mais, oriente as pessoas a viverem mais e melhor também, ok? Essa é uma dica rápida aí para você viver melhor. Substitua a palavra de trabalho pesado, duro, por produtividade e aproveite mais a vida. Porque, eu não sei, você pode até acreditar em reencarnação, até eu poderia acreditar em reencarnação sem problema nenhum, mas... Realmente, eu não me lembro da vida passada. Então, sugiro fortemente que você é, dê o teu melhor todos os dias para viver mais e melhor. Ok? Obrigado. Não te esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixa um comentário. E se você gostou desse vídeo, dá um likezinho também. Ah, e eu faço alguns treinamentos aí para... Você ser mais produtivo para você desenvolver habilidades de internet marketing Usando muito pouco tempo É numa outra timeline, ok? Procurei os vídeos de treinamento que eu tenho certeza que você vai gostar muito E sempre que eu vou lançar um vídeo, tanto de treinamento quanto de dica e sacada Você clicando no sininho aí vai ser o primeirão a receber a notificação Bora lá, tamo junto e ó, topo, é lá o nosso lugar